Bem-vindos ao canal Manjo Nada Disso, um canal que além de uma miscelânea de criações artísticas dessa pessoa que vos fala, também vai propor uma, algumas séries de conteúdos nos quais eu não entendo e que eu procuro saber, né? Que eu pesquiso para poder passar aqui para vocês. E começando no dia de hoje com um vídeo relacionado ao Minecraft Education, uma ferramenta de apoio ao ensino-aprendizagem principalmente para estudantes de ensino médio, do qual, por coincidência ou não, eu sou professor. É, sou professor da área de linguagens, no ensino médio, técnico, informática e administração do SENAC Ribeirão Preto, na especialidade de arte. E a não coincidência vem de que os meus alunos estão realizando um projeto chamado Museu do Autoconhecimento, onde a gente tem uma demanda específica, que é colocar imagens externas, arquivos de imagens, dentro do Minecraft Education. Esse tutorial ele serve tanto para colocar no Minecraft Education, quanto no Java tradicional ou no Bedrock, visto que a gente vai utilizar um aplicativo externo para fazer isso. Não há um mod, não chega a ser um mod no qual você instala ali junto com o seu jogo, mas é um aplicativo que vai facilitar esse processo e você vai entender o porquê. Ele vai pegar e vai transformar a sua imagem num item dentro do jogo. Então, é bem simples, mas existem alguns passinhos de instalação do, do software que a gente vai passar aqui o passo a passo certinho, beleza? Então vem comigo. Bom, estamos aqui no mundo que eu criei. Esse mundo é um preset já proposto pelo por uma das atividades formatadas dentro do Minecraft Education no próximo vídeo eu posso fazer um, um, um tutorial de ambientação nesse momento eu vou trazer o conhecimento específico que é colocar uma foto aqui neste cenário então o mundo ele começa com uma aldeia próxima e esse espaço delimitado para que seja feita a atividade a atividade é chamada Museu do Eu, na proposta do, do próprio Minecraft Education. E a gente é, alterou um pouco para Museu do Autoconhecimento. Então, esse aqui é uma simulação, como se fosse eu executando a tarefa. Então, Museu do Autoconhecimento do Rafael Touzo. Nessa proposta, os, meus, os estudantes do primeiro ano do ensino médio, desse ano, né, de 2023, do ensino médio técnico e informática de Ribeirão Preto, do SENAC de Ribeirão Preto, eles deverão criar uma réplica de um museu ou espaço cultural voltado para a museologia. Né? E aqui, neste caso, eu peguei o, a casinha amarela localizada aqui em Ribeirão Preto, na Cerâmica São Luís. Cerâmica São Luís é um espaço cultural gerido pela ONG Viva Cidade, e essa casa, por, né, por, também por não coincidência, é a casa dedicada à memória da, da ONG Vivacidade da Cerâmica São Luís. Então, eu realizei aqui uma réplica da sua fachada, a partir de uma foto que eu peguei no próprio Facebook da, da Cerâmica São Luís. E aqui é o display que eu escolhi para colocar essa foto para a gente poder comparar, né, a réplica com a fotografia realista. Então aqui eu criei um display de um, dois, três, quatro blocos de largura por um, dois, três blocos de altura. Eu coloquei esse esse bloco de fundo aqui a glowstone porque quando fica de noite no mapa a foto fica iluminada como se tivesse um led por trás dela e dá um efeito bem bacana então fica aí a primeira sugestãozinha de truque para é, pra quando for, for colocar as suas fotos no minecraft e agora vamos pro vamos pro site né vamos instalar o programa que a gente precisa pra colocar essa foto aqui dentro dessa bagaça olha tem um carinho aqui e aí mano beleza curtiu não Pô, foi mal. Na próxima eu me sorte mais. Vamos lá. Então o site que a gente vai utilizar, é, agora eu vou precisar olhar para o lado aqui porque eu tô com com essa tela em outra, né, a tela na minha frente está aberto o jogo e essa tela aqui no, desse meu lado está aberto, é, onde a gente vai baixar o site. Então aqui no GitHub, esse usuário aqui, Tryaster. Ele que disponibilizou esse programa para gente poder é, utilizar e ele já está na sua versão 4.2.3 então, Ele foi melhorando ali, né? conforme a gente desce a, a, a página vocês vão ver as outras versões que algumas ainda estão disponíveis para download, como por exemplo a imagem 3, é, o Image map 3. Eu baixei já o 3 e o mais recente que é o 4.2.3 para testar e assim, ambos são bem intuitivos mas o 4.2.3 consegue ser ainda mais intuitivo e fácil de usar então é nele que a gente vai focar hoje, beleza? existe um tutorial do ImageMap 3 que está em inglês se você pesquisar no no, no YouTube por How to put email, ima, ima, ima, oh, images on Minecraft Education Vai ter um professor também, só que da gringa Explicando como colocar usando o ImageMap3 Já que a gente tem a função do 4.2.3 Vamos atualizar esse conhecimento aí Então como qualquer outro programa Você vai apertar em Click here to download Ele vai abrir uma outra janelinha, na qual eu vou mostrar para vocês agora. Porque como ela ainda não estava aberta, não tinha como eu fazer isto. Ok. Então, essa janelinha aqui vai abrir. Automaticamente pode ser que ela abra na sua pasta de downloads normal. Eu gosto de colocar os meus arquivos instaladores numa pasta específica. Que eu guardo, se não me engano, aqui em Workplace, arquivos e instaladores. Vocês vão ver aqui que eu já baixei, né, uma vez. Mas vou baixar aqui para efeito visual novamente. Então salvar. Imagem Map já existe. Deseja substituí-lo? Sim. Beleza. Meu download começou. E aí, assim que ele terminar, você vai conseguir. É, deixa eu subir um pouquinho aqui. Aqui, aqui embaixo, ó. assim que o download terminar, você vai conseguir abrir na pasta, aqui né? mostrar na pasta. E aí beleza, estamos com a pasta aberta, aqui eu tenho outros arquivos instaladores, né? como por exemplo Amazon Games, etc, é importante que você saiba qual arquivo que você está procurando. Você está procurando essa pasta zipada aqui, Image map 4. Beleza, voltando, eu precisei alterar aqui a configuração de exibição para poder mostrar para vocês. Então, voltando, depois que realizou o seu download, você vai abrir a pasta onde você salvou. E aí você vai vir aqui nessa pastinha zipada, Imagem Map 4. Vai clicar com o botão direito. Se você utiliza o Windows 10, você vai vir aqui no mostrar mais opções. E extrair para imagem map 4 esse é um winrar né que é nativo aqui do, do windows 10 é um aplicativo externo serve para extrair arquivos zipados caso você não tenha o winrar dá um google ou joga no google ou joga no youtube como descompactar arquivos e aí você vai encontrar propostas ali de outros aplicativos para serem utilizados também para descompactar pastas como não é o foco nosso aqui, a gente vai ter o objetivo aqui do como colocar a imagem no Minecraft, a gente vai pular essa etapa e conto com a pesquisa autônoma aí de cada um então, pedimos para extrair aqui para mim ele vai pedir para substituir o arquivo porque eu já instalei então, vai mudar nada, eu vou colocar cancelar aqui, suspender a operação como eu já tenho instalado e beleza, quando você exportar, ele vai abrir uma pastinha não compactada, tá vendo a diferença de uma para a outra, Ó, uma tem um, zips, um, um, um ziperzinho e a outra é só a pasta normal, quando eu fui instalar pela primeira vez, o meu computador não tinha algumas, algumas, alguma, alguns arquivinhos nativos do Windows para é, executar esse aplicativo. Aí ele me apareceu um, um, um aviso e eu só dei um ok lá, tipo beleza, vamos baixar, e aí ele me direcionou para o site direto da Microsoft, onde eu pude baixar aí esses arquivos que faltavam rapidão e aí depois rodou normal. Então, estamos aqui na nossa pasta descompactada do ImageMap. Esse, esse primeiro ícone aqui é um aplicativo, é onde a gente quer trabalhar. Clicando duas vezes em cima dele, ele vai abrir o aplicativo que a gente vai utilizar. Clique the button below to select your java minecraft saves folder E aí aqui que é o pulo do gato Aqui no site que a gente estava antes Vou deixar aqui meio de lado para eu conseguir selecionar aqui mais fácil depois Mas aqui no site que a gente estava, Ao voltar aqui ó No Imagem Map Clicar aqui nesse íconezinho ele volta para a área como é que falar para a página inicial do programa ali, né a gente estava direto na página de download quando a gente volta aqui a gente tem aqui em inglês a tra... a orientação de como utilizar para a gente encontrar os saves no nosso no nosso arquivo né que todo todo Mundo que a gente cria no jogo, ele gera um arquivo para a gente salvar e voltar a jogar depois. É, e aí fica salvo esse arquivo no nosso computador. É esse, essa pasta que a gente quer encontrar aqui com esse aplicativo. O aplicativo ele é capaz de localizar os, o, onde está salvo o jogo para que a gente possa pedir para ele: Ó, oh, amigão. Consegue me mandar uma foto nesse, nessa pasta que está salvo no jogo? E aí, ele faz isso. Então, para isso, a gente vai ter que voltar aonde? No jogo, obviamente, para podermos salvar. Então, voltando aqui, a gente vem aqui em salvar e sair. Tem certeza, que Diva? Sim, Salário e sair. E aqui, né? É o Na verdade, essa é a tela inicial do Minecraft Education. E aí quando você vem jogar, ver meus mundos, tem aqui os mundos salvos. Esse que eu mostrei pra vocês é esse. Esse aqui era um outro teste que eu fiz. Então a gente quer encontrar a pasta que a gente mexeu por último que foi essa aqui chamada MUSEUM embora uh, a pasta do SAVE não vai estar com esse nome vocês vão ver porque então voltando aqui é... aí antes da gente fazer isso só para evitar algum bug fecha o Minecraft Education e depois a gente abre ele de novo então a gente está aqui com o nosso Imagem Map aberto, Imagem Map 4 clicando aqui em Java Words ele vai te sugerir aqui aonde ficam né, os saves do Minecraft caso você jogue o Java normal pode ser que ele já te sugira o caminho que não é o Minecraft Education que é dos seus mundos do Java então aí caso isso aconteça é só você voltar aqui numa etapa antes né veja que a partir de um momento vai ter ou Minecraft Education ou Minecraft normal. Você volta na etapa anterior, se for o Minecraft normal, e aí você vai procurar pela pasta Minecraft Education Ed Edition. Chegando lá, você vem em Games, com um ponto Mojang e Minecraft Words. Como a gente quer o último mundo que eu mexi, né? que foi aquele que eu estava mostrando para vocês, é esse aqui. Como você pode ver, que o nome aqui é diferente daquele nome que está no Minecraft. né? Não tem problema, é ele mesmo. A gente confirmou porque foi o último que eu abri. O que, que você vai fazer? Você vai clicar e segurar e arrastar aqui para dentro do Imagem Map. Feito isso, pode dar o cancelar aqui e vamos focar aqui no ImageNep. Vou até abrir aqui mais um pouco maior pra gente. Ele te dá algumas opções, não só, né, de de colocar a foto. Mas o que importa pra gente hoje é colocar a foto. Então vamos ver aqui. Importing, que significa importar. Open, que significa abrir. Aqui a gente pode abrir ou arrastar imagens. Então como eu já tô com a minha minha janelinha de arquivos aqui, eu vou lá nos meus downloads onde eu já deixei baixado a imagem que eu utilizei de inspiração para criar aquela estrutura. Então eu clico nela e arrasto, né? Clico e seguro e ele vai abrir essa janelinha. Lembra que eu falei para vocês que a estrutura que eu fiz era uma imagem de 4 de largura por 3 de altura? Aquela informação é muito importante Para esse momento aqui 4 De largura Por 3 de altura Não ficou perfeito Como vocês podem ver Porque a minha, o meu tamanho Da minha imagem é diferente desse, Dessa Da estrutura do Minecraft Mas não tem problema Isso Se vocês é, podem se dedicar mais e criar uma, um layout ou não, né? o que importa é a funcionalidade que é termos uma imagem realista dentro do Minecraft, que é o nosso mundo pixelado. Tem como mexer na escala, vou colocar aqui em pixel art ou bicubic, Eu vou deixar no automático, tem como completar, né? que é esse... Esse probleminha que a gente teve aqui de que a imagem é menor do que os quadros que eu deixei. Então tem como completar aqui e esticar a imagem. Nesse caso aqui, como não mudou muita coisa, eu vou deixar aqui esticado mesmo. E confirmar. E que eu confirmei, ele vai gerar aqui, ó, cada quadradinho desse é uma imagem que vai ser lançada lá para o Minecraft Education. Só que antes de mais nada eu tenho que clicar aqui, send all to world, que significa mandar tudo pro mundo. Mandei tudo pro mundo, xablau, tá tudo lá. E a próxima vez, eu não vou fechar aqui, é, eu vou deixar aberto para caso depois a gente precise voltar. Mas agora chegou a hora da gente fazer o quê? Ih, olha lá, meu OBS. Uh, chegou na hora da gente abrir o nosso Minecraft Education. Que eu havia fechado antes, né? E agora vocês me acompanham. Ah lá, ele me pede... Aqui não apareceu para vocês porque abriu numa outra janela, mas ele me pediu a senha de acesso, isso é um detalhe importante, Minecraft Education é um recurso liberado apenas para instituições que, que tem esse contrato com a Microsoft, e o Senac onde eu trabalho é uma delas, os professores e os alunos têm acesso liberado ao Minecraft Education. Então coloquei aqui meu usuário e minha, minha senha. Esperar carregar Vamos lá em jogar Ver meus mundos E esse aqui é o nosso arquivo né? Nosso mundo Dessa vez Quando eu entrar no mundo Vai ter um negocinho diferente Antes Não tinha nada na minha mão Não tinha nada no meu inventário E agora Como vocês podem ver no meu inventário tem este item maluco aqui, cara. Que que é isso? Vamos ver do que que se trata. Sugiro que você venha para um local que não tenha outros itens dropados no chão, né? Aqui eu não deixei nenhum item dropado no chão, então não vai ter. Então, coloquei aqui o meu item com o botão direito do mouse. E agora com o botão esquerdo eu vou quebrar ele. E nada vai acontecer, não é assim que faz <risos> Voltando Coloquei no chão E aí com o botão direito Eu vou carregar E aí sim Os itens que nos interessa serão dropados Como eu já peguei Eu vou guardar aqui com carinho Vai que eu perco alguma coisa Então eu vou guardar esse daqui e com os demais itens, eu venho aqui com molduras, preenchendo a superfície onde vai a foto, e com esses frames das fotos, eu vou montar o meu quebra-cabeça aqui. Então essa, essa parte aqui, estava aqui se não me engano... Uh, essa parte aqui. vamos procurar os cantos? Esse aqui é um canto. Esse aqui é outro canto. Tchê, tchê, tchê. Esse aqui já foi? Não, já. Aqui. Opa, a porta. A porta tava. Aqui? Acertei Ah, temos outro canto aqui, beleza A foto está se formando Temos aqui a outra parte da janela Beleza, hum. faltam um, dois, três, quatro, cinco imagens hum, Temos esse telhado aqui, já foi Esse chão já foi, esse chão já foi ah, Aqui, temos essa aqui esse chão já foi a árvore lá em cima e esse aqui já foi então eu volto aqui no meu inventário as três que faltam são essas três aqui para eu não me perder eu já vou colocar tudo que já foi aqui em cima e vamos trazer essas três para nossa mão aqui para poder ver então essa última aqui é lá em cima essa aqui é no meio. E essa aqui. E agora, vamos ver. Essa é a imagem original. E essa foi a réplica criada aqui no Minecraft. Até que ficou parecidinho. <risos> ah, o lance que eu falei pra vocês da Glowstone. Vamos dar um código aqui. Pra colocar de noite. Hum, sempre dia tá habilitado nesse mundo. Pô, vamos desabilitar aqui rapidão então, cara. Configurações. É, tipo tchau. Sempre dia, tira. Tira sempre dia. Perfeito. E agora sim, vamos vir aqui. Mudar a hora para meia-noite. E a gente muda. E não só a nossa estrutura está iluminada devido às lanternas que eu deixei aqui, mas a nossa imagem está iluminada por causa da Glowstone atrás. E aí? Curtiram? Uma função bacana aí para quem quiser acrescentar nas suas construções do Minecraft: seja ele education, com fins educacionais, seja ele. Java, o Bedrock, ele, conforme o, o aplicativo Image Map 4 comporta. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Espero que o tutorial não tenha ficado tão longo, mas é, para efeito de simplificar o passo a passo quis ir ponto por ponto mesmo para caso surgirem dúvidas. Elas se fossem esclarecidas ao longo do vídeo. Mas caso você ainda tenha alguma dúvida, deixe um comentário aqui nesse vídeo que eu vou estar sempre de olho para poder responder. Ou tente entrar em contato comigo nas redes sociais, Instagram @rafa_tozo. E é isso, beleza? E daqui a pouco eu venho com uma outra etapa desse mesmo, desse mesmo mundo. Que como vocês podem ver, eu só fiz a fachada para fazer esse vídeo, mas eu vou simular a atividade que os, alunos, que os meus alunos estão fazendo, eu vou simular e realizá-la também. E aí depois eu venho com um tour por este mundo para mostrar como ficou, beleza? Então até mais, falou, tchau!